Oi, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo. É um prazer estar com você aqui. Se você já é inscrito no canal, não esqueça de dar o cliquezinho aí no no joinha se você curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito no canal ainda e está assistindo a gente pela primeira vez, se inscreva para receber os próximos vídeos que eu tenho certeza que vão ser muito importantes para você que deseja ou que tem dúvidas sobre cirurgia plástica. Hoje é um tema muito especial, um dos vídeos que eu tenho mais de visualizações, tem mais de 799 mil visualizações, é um vídeo sobre abdominoplastia. Por quê? Porque é um tema que eu me interesso e eu acho que eu procuro simplificar um pouquinho para que você possa entender melhor. Hoje eu trouxe nada mais, nada menos do que a minha esposa. Tem cinco anos mais ou menos aí, eu acho que mais do que isso. Nossa filha, que é a mais nova, ela tem 10 anos e logo depois da gestação ela já ficou na dúvida se ia ter filho outro ou não e já tem um tempinho que ela fala que quer fazer abdominoplastia. então eu quero mostrar para você hoje o passo a passo para uma consulta de abdominoplastia. se você tem desejo você vai entender hoje como que é uma consulta para você se preparar para fazer a sua abdominoplastia. Então vamos lá, e aí, Paula? Preparada? Então, o que te traz aqui hoje é fazer uma abdominoplastia. O que que te incomoda? Qual que é a sua queixa? É a famosa pochete, né? <risos> a gente tem neném, e aí depois a barriga não volta. Fica com o, bumbi, o umbigo triste e com o pochete. Então você acha que seu abdômen é flácido, é isso? É. É, além da flacidez, tem alguma outra queixa? Você acha que ainda tá um pouco abaulado, tem estria, tem alguma outra coisa? Ou você acha que depois da gravidez só ficou um pouquinho flácido? Não, eu tive Tem pouquinho estria, quase nada, não me incomoda. Né? Meu problema é a pochete, aquela pochetinha ali assim, que não dá pra colocar um vestido sem esconder ela. Você o tempo todo tem que ficar travando, segurando o abdômen, porque se você relaxar ainda parece que você está grávida. É. Hum, entendi. Hum. Você acha que tem gordura ainda na barriga? Tem gordura na barriga, doutor. Gente, parece que é óbvio, é lógico que eu conheço o abdômen dela, por isso que ela está rindo, mas eu estou fazendo essas perguntas para ficar didático e para você entender, tá bom? É, não tem aquela dobra de pele não, aquele avental, parece que tem um avental caindo assim, tampando muitas Deus vezes não. até o... Porque se meu marido não tivesse me operado com um avental, ele estava morto. <risos> então tá joia. Então a queixa dela, note, ela reclama de depois dos filhos, ela tem flacidez, tem pouca estria, mas sente que o abdômen ainda tá um pouco abaulado. Isso é bem característico daquela paciente que teve filho, por quê? Com a gestação, a gente tem um afastamento do músculo reto abdominal, que a gente chama de diástase, e você tem que estar tá o tempo inteiro forçando o seu abdômen, forçando essa musculatura para você manter um abdômen mais plano. Se você dá aquela relaxada, aquela distraída, fica a barriga baulada, e principalmente se vier um, um sem noção do seu lado, ele fala, nossa, tá grávida de quantos meses? Daí dá uma vontade de dar um soco no, no, no olho. Mas é isso, é porque o abdômen fica um pouco abaulado ainda. E se você principalmente ganhou um pouco de peso com a gestação e não conseguiu perder todo esse peso, aí aquela gordura intraabdominal faz força sobre essa parede abdominal e ressalta então essa pochete, esse abaulamento aí que a Paula citou. E essa é uma das indicações de abdominoplastia, tá bom? O que é importante a gente saber antes disso? Primeiro, você pretende ter outros filhos, Paula? De jeito nenhum, sou laqueada. Fechou a fábrica, ela já fez a laqueadora. Então não tem desejo de ter outros filhos. Isso é algo importante para a gente avaliar na consulta. Porque se ela deseja ter outro filho, não seja mais interessante que ela tenha toda a sua prole constituída. Olha que nome chique que os médicos dão. Talvez não seja interessante ela ter todos os filhos que ela deseja. Para depois ela fazer o procedimento cirúrgico? É óbvio que sim. Então a gente sempre avalia isso na consulta. Ah, você já teve o primeiro filho, sua barriga ficou destruída, cheia de estria? Mas peraí, você deseja ter outro? Como é, que é esse planejamento seu? Talvez seja melhor aguardar um pouquinho. Não é o caso da Paula, ela já teve todos os filhos, é... já fez laqueadura e está incomodada com a forma estética, com a aparência do seu abdômen. Outra pergunta. Você ganhou peso na gestação? Ganhei, nunca mais eu perdi todo o peso. Então você ganhou, você pesava quanto antes de ter filho? Eu pesava 58 quilos. E depois da gestação você ganhou quanto? Eu ganhei 16, 14, 14 quilos. Durante a gestação você ganhou 14 a quilos. A gestação, né? E aí depois você perdeu tudo, todos 14, não. Perdi tudo, não. Ficou eu um peso. pouquinho ali, né? Então esse é um ponto importante, a gente sempre é, pergunta e avalia e aqui na nossa consulta também a gente procura encaminhar os pacientes para o nutricionista para fazer uma avaliação nutricional e fazer uma avaliação, uma bioimpedância para ver essa distribuição de gordura corporal. Por que, que isso é importante? Porque quanto melhor for o seu contorno corporal, melhor será o seu resultado depois da abdominoplastia. Se você tiver muita gordura, tanto intra-abdominal, lá no meio do intestino, no fígado, aquela esteatose hepática, se você tiver gordura fora, muita gordura no seu abdômen, é óbvio que o seu resultado vai ficar um pouco limitado. Então aqui é o puxão de orelha que eu dou na Paula aqui, o porquê de eu não ter operado ela antes. Porque eu sempre tenho lutado com ela para tentar emagrecer um pouco antes de operar, buscando o melhor resultado possível. Então aquela paciente que emagreceu depois do, do, dos filhos, que ganhou pouco peso e conseguiu emagrecer tudo, tem uma boa massa muscular, faz atividade física, é óbvio que o resultado dela vai ficar muito melhor. Ah, doutor Joe, quer dizer que você só opera quem está no peso ideal? Não, lógico que não. A gente avalia cada caso e eu coloco na bandeja para você as opções de tratamento. Então se eu operar um pouquinho acima do peso, meu resultado vai ser um pouco limitado. Ou se eu operar dentro do peso ideal, o meu resultado vai ser o melhor possível. Então a minha luta toda aqui com a Paula, com a minha esposa, é tentar que ela atinja o peso ideal, o melhor resultado, ganhe o máximo de massa muscular, faça atividade física para ter o um melhor resultado. E é isso que a gente tem, ó, queda de braço aqui com ela, bastante tempo para a gente chegar nesse ideal mas eu acho que eu tô vencendo, viu? Ou não, né? Eu tô perdendo essa queda de braço que ela tá me convencendo a fazer abdominoplastia nela. Então esse é um ponto, o um peso ideal. Se você ganhou peso, perca peso, ganha massa muscular. Quanto melhor for essa musculatura sua, melhor vai ser essa amarração do músculo e menos abaulado vai ficar o seu abdômen. Tem pacientes que chegam aqui com uma diástase muito grande, com uma flacidez abdominal muito grande, por mais que a gente corrija esse afastamento do músculo, ele ainda vai ficar flácido, ainda vai ter uma flacidez muscular. E isso pode comprometer o resultado, principalmente se ela tiver gordura visceral. Fala, doutor, eu operei mesmo assim, minha barriga está esticada, mas está um pouco abaulada, parece que eu estou com estômago alto. Opa, sinal de que ainda tem gordura aí dentro desse abdômen que está abaulando, que está forçando essa parede abdominal. Então, você ainda tem um pouquinho de peso depois da... Da gestação, mas não consegue perder. Então existe cirurgia, ainda dá para operar? Dá. Então nesse caso a gente ainda indica. É... Você tem algum problema de saúde? Não. Não. Não toma nenhuma medicação? Não. Não é fumante? Não. É... Cirurgias além a gente sempre analisa o histórico do paciente. Então, ela tem duas gestações. Eu sei que foram duas cirurgias cesáreas. Ela fez outras cirurgias aqui que não convém a gente citar. Mas a gente sempre faz esse histórico do paciente. De cirurgias e pergunta também se o paciente teve algum problema com as cirurgias que você já fez. Teve reação com anestesia, alguma coisa. Da cirurgia em si, a recuperação foi boa, abriu ponto, inflamou ponto, teve alguma alteração? Não. Sua cicatriz foi boa da cesárea? Você teve algum queloide, alguma não, coisa? Não, a cicatrização foi bloqueio. Do Dados importantes. Então, se o paciente, de repente, fez uma cesárea, não tem tanta flacidez e a cicatriz dela é grossa, deu queloide, é uma cicatriz muito ruim, gente, talvez não seja uma indicação a melhor indicação fazer abdominoplastia. Por quê? Porque ela vai ter um queloide muito maior embaixo, vai ter queloide no umbigo, então a gente sempre analisa isso para indicar a cirurgia. É, não teve reação, não deu inflamação de ponto, não teve nada, então a gente está caminhando bem. Não faz uso de medicamento, não tem problema de saúde. Tem paciente que chega para a gente com história de sangramento prévio, com problema com anestesia, às vezes relatou dor de cabeça, é, relatou que teve muito vômito pós-operatório, então tudo isso é interessante para a gente até comunicar o anestesista, você vai ter uma consulta com o anestesista também para avaliar qual é a melhor é, conduta a te dar e as melhores medicações, a melhor técnica anestésica para que possa minimizar algumas complicações que você já tenha tido em cirurgias anteriores. Alergia, tem alergia a alguma medicação? tem Tenho. Tenho alergia a Antibiótico, cefalexina. Ó, oh, é importante. Então, se ela tem alergia medicamentosa, a gente vai usar alguns medicamentos, a gente já tenta lidar com isso. Ah, doutor, eu tive alergia de pirona, é muito comum a gente usar de pirona. Cefalexina, é muito comum a gente usar antibiótico no pós-operatório. Então, isso tudo é importante para a gente fazer um melhor planejamento cirúrgico. É, a gente avalia, então, pergunta para o paciente, vai. Para questão de peso, altura, analisar o IMC é importante, como eu disse, a gente avaliar essa distribuição de gordura corporal. Então, não, eu estou com sobrepeso, ou alguns pacientes chegam para a gente obeso. Não é incomum o paciente chegar obeso aqui, achando que a abdominoplastia é a solução e a gente encaminhar para o tratamento, mandar para o endócrino para perder peso antes. Ou, em alguns casos, pacientes que vieram, eu até encaminhei para avaliação do cirurgião do aparelho digestivo, fizeram cirurgia bariátrica e voltaram para a gente. Então, eu já tive pacientes que fizeram isso. Então, essa questão do peso é muito importante na, na avaliação. Você tem algum medo de cicatriz? Não. Então, se eu indicar abdominoplastia para você, falar que é um corte grande lá embaixo, que vai ter cicatriz no umbigo, isso não te preocupa? Não. Mas eu sei que tem muita gente que tem problema com isso, mas eu não, já fiz tanta cirurgia na vida que essa aí é só mais uma. Um, uma coisa importante, então para eu indicar a abdominoplastia, às vezes eu tenho que entender que essa paciente não vai ficar preocupada. Tem pacientes que preferem flacidez residual, ou seja, eu prefiro alguma técnica, mesmo que fique um pouco flácida ainda, mas que me ofereça uma cicatriz menor, porque eu morro de medo, eu não quero ter cicatriz, cicatriz para mim é traumatizante. Então, isso é importante a gente saber do paciente. Então, a Paula não é a preocupação. Então, nesse caso, eu tenho uma tendência muito maior a indicar uma cicatriz para tentar esticar, tirar mais pele, do que uma paciente que tem receio de ter cicatriz e prefere ter flacidez. Ah, doutor, mas o senhor que vai indicar? Não, a gente dá as opções de tratamento e você escolhe. Então, nesse rol de procedimentos, a gente tem desde só lipoaspirar o abdômen, como fazer a mini-abdominoplastia, que é corrigir essa diástase e tirar um pouquinho de pele lá embaixo. Se você não entende isso, veja o nosso vídeo de abdominoplastia que eu explico tudo isso, as, as técnicas, as opções de abdominoplastia e as indicações de cada uma. Então a gente tem o um mini abdômen, ou a gente tem a abdominoplastia clássica, que, se, que, eu, que às vezes eu consigo tirar a pele toda que está abaixo do umbigo, ou em alguns casos, não, não consigo tirar tudo e vai ficar com uma pequena cicatriz lá embaixo, junto com a cicatriz de abdominoplastia, caso ela não tenha tanta flacidez ainda. Então, se gerou alguma dúvida ainda, se eu não conseguir responder todas as suas perguntas, coloque no comentário aí que depois a gente pode enviar ou até complementar esse vídeo para ajudar outras pessoas, tá bom? Agora a gente vai para a segunda etapa dessa nosso, do nosso passo a passo aí para fazer uma abdominoplastia. Depois de checar a história dela, depois de entender as queixas dela, depois de fazer esse histórico dela de doenças, de, de, de possíveis complicações, a gente vai para o exame físico propriamente dito. Faltou só uma coisa aqui, que é o histórico familiar dela. Então, às vezes ela não tem pressão alta ainda, às vezes não tem nenhum problema, mas ela tem história familiar disso. Você tem história familiar de problema com anestesia, de é, pressão alta, diabetes, câncer, de cicatriz ruim, alguma coisa? Infelizmente, eu tenho. <risos> então, são coisas importantes. Então, às vezes, ela não tem. Ah, mas qual cirurgia que ela fez? Ah, ela só fez uma, a cirurgia, a, a, a cesárea. Não tem nenhuma outra cicatrização. Ou seja, às vezes, tem certas regiões do corpo que são mais comuns da cicatriz inestética. Então, a região perto do externo vai fazer uma homoplastia, essa região aqui do centro tende a ter cicatriz mais grossa, região do ombro, orelha, na no lóbulo de orelha, são algumas regiões, por exemplo, que tem tendência a ter cicatriz pior. E ela tem um histórico familiar para isso. Então, para uma cicatriz ruim, pai tem problemas de saúde. Então, algumas coisas que a gente sempre avalia para excluir ou para fazer uma investigação. Ah, eu não tive trombose, mas na minha família todo mundo tem trombose. Opa, eu vou fazer uma pesquisa. Eu não tive problema de sangramento na minha cirurgia, mas na minha família um monte de gente tem. Eu vou fazer pesquisa, desses problemas antes de indicar a cirurgia para ela, tá bom? Então acho que essa primeira etapa aí a gente concluiu da, da análise do paciente. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é o exame físico. Vamos lá?